Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Peraí, por que que eu tô fazendo introdução em GoBuds? Ah, não sei. Então, eu tô aqui, né, só para fazer um tutorialzinho, né? Como é que faz aqueles desenhos que eu faço no GD, né, E às vezes eu uso um programa específico para imprimir o negócio, né? Mas é, eu vou explicar isso daí é, bem no vídeo mesmo. Tô grafando o que depois de eu ter feito o tutorial, porque... Porque eu sou um G. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então vamos ver no que que vai acontecer, né? E ainda por cima, falando sobre o canal. Primeiro, é, eu tô pensando em mudar o nome do canal, porque Zeca não tá caindo muito bem, sabe? Então, estou pensando em mudar o nome do canal. Pra, tipo, algo que combine com o meu nome mesmo, tipo FlapGD. Acho bem melhor, né? Eu até falei isso aí com os meus amigos, né? E até que eles Concordaram, concordaram com isso. Se alguém não concordou, olha só, desculpa, mas. Não tem jeito, não tá chamando a atenção de muita gente. Só com um nome bem mais atraente, né? Que aí vai. Vai. Uh, chamar mais o público. Depois de eu postar esse vídeo, aí eu vou mudar pra FlapGD. Então, só lembrando aqui, né? Pra deixar o um like, se inscrever, comentar, compartilhar. E, realmente. Precisando demais, sério gente O meu canal tá quase falo Então, é, é, bora pro vídeo Então tá, o site que iremos utilizar para isso É o Geometry Size Web Demo Da primeira forma que vamos utilizar Os créditos vão para o ADAF E a gente vai fazer o seguinte Então vendo isso daqui Isso daqui é o que vai gerar a nossa imagem aqui Você só abre aqui a imagem Aí você só seleciona a imagem que você quiser e depois de ter selecionado a imagem Aí você coloca como Circle Primeiro Aí depois dá Run Aí depois já vai gerando a imagem Mas eu já fiz isso daí antes Então uh, não preciso fazer de novo E depois você só clica no Save.json E por cima você tem que salvar nessa pasta aqui GD Live Editor Master Aí você vai em Exemplos Geometriz S2GD.py Salvar o arquivo .json Aqui Agora vamos abrir o GD para Pra eu mostrar como que isso daí vai funcionar Ok, agora estamos aqui no GD Só pra mostrar aqui como é que vai ser o passo a passo Só vamos vindo por aqui mesmo, né? Brincando, tô brincando Não precisa ser o mesmo nome Só criar um novo projeto que aí vai Tá bom Então o que que você vai fazer agora? Você vai ir na pasta que falei pra vocês salvarem Vai no main.py Ah tá, eu esqueci Mais um detalhe, né? Você vai ter que vir aqui no More E ter que deixar na cor um preto, porque para conseguir fazer o desenho direito aí vai ter que ser no preto mesmo. Agora aí você vai copiar o nome do arquivo que você gerou, né? aí você só dá um CTRL V aqui, aí só dá ENTER, ENTER IMAGE SCALE, eu vou colocar 0.5, se vocês quiserem colocar um, um outro tamanho diferente não tem problema, e agora isso daqui não faz nada, você só dá um ENTER e já vai gerando a nossa queridíssima imagem no próprio GD, olha aqui, está gerando a imagem no GD, olha só que negócio maravilhoso é esse que está aparecendo cá entre nós, meu Deus, o processo demora um pouco né, mas Agora que já consegui, né, já consegui o processo e não sei porque que isso daqui apareceu Agora vocês é só invertem a imagem aqui, né E tá pronto já Sim, foi um processo bem preguiçoso, não vou negar Agora é só pra garantir a gente só pega isso aqui e coloca na cor, mesmo. Essa é a primeira parte do nosso queridíssimo tutorial. Olha só, primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de conteúdo, né? De, de tutorial. Aí eu vou deixar na descrição o vídeo original do cara para ensinar melhor para vocês. Né? E é isso, vamos pro segundo método aqui, nesse processo inteiro. Ok, agora vamos pro nosso segundo método. A gente vai vir aqui só para. Mostrar mais ou menos como é que vai ser isso daí, tá? Então tá, vocês estão vendo aqui no fundo que tá uma imagem bem peculiar, vamos dizer assim. Então, para isso, a gente vai usar um tipo de script chamado de opacity.ahk Isso vai fazer o que? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Também vou deixar na descrição uh, aí o download, tá? Eu mesmo que vou colocar o arquivo. Com isso daqui, Aí você pode fazer o que? Simplesmente apertando o Windows e o Scroll do mouse, olha só. Já posso mexer na opacidade da janela. Simplesmente isso. Aí isso aí facilita o desenho. A imagem você pode colocar aqui por trás só como exemplo. Aí você vai escolhendo do que, que vai colocar no, na fanache, obviamente. Aí agora é só ir contornando. Olha ele ali. E aí seu filho é da é morder o pé de ninguém não Filha da E tá aqui, tá aqui o nosso clube só que tosco É isso por hoje né Um vídeo bem curto mesmo né Mas espero que vocês tenham gostado né Curtiu, deixa o like é, Também se inscrevam Comentem qualquer coisa Também compartilhem com seus amigos Porque eu realmente tô precisando falando aqui de novo e é isso a gente se vê na próxima